Fala pessoal, tranquilo? Eu vim aqui através desse vídeo explicar a minha simples opinião sobre o potente É um suplemento vasodilatador que promete ajudar pessoas com problemas de ereção, potência, com dificuldade para manter a firmeza da ereção, tá? De recuação precoce. Eu já esse produto de é a pandemia. Durante a pandemia, alguns problemas a níveis sexuais Então eu decidi Estar tá falando de tratamento tratamento com ele Comprei o kit máximo consigo potes. Que ele te, ele te leva a 5 meses do tratamento Tá? O site oficial eu comprei Eu recebi 4 dias úteis Eu vou estar tá deixando aqui na descrição do vídeo O site oficial E... Inclusive eu contei também com o suporte do Lex Potente. Qualquer dúvida que você tiver sobre o produto, ele é um produto muito bom que vai ajudar bastante. Beleza, ele chega certinho durante dois a três dias na sua casa. Você pedindo, a ah, dependendo de você mora, cheque antes. Ele é um produto que me está ajudando bastante. É, com minha ereção, potência, ele é um produto vasodilatador que ele ajuda as tipo, ele manda mais sangue para sua região a fim de promover uma ereção mais forte. Funciona bastante comigo. E até o ser terceiro mês utilizando, faltam dois meses para concluir. Estou muito satisfeito com esse produto. Eu indico muito ele para vocês que estão com esse problema. Eu estou pesquisando ele aí, mas tem dúvidas em comprar, podem comprar, podem confiar. É, eu não estou mostrando meu rosto porque eu tô um, tenho um pouco de vergonha, mas eu que passei para vocês aqui esse vídeo falando é, para vocês comprarem e não confiem em qualquer site que tem na internet aí. Vou deixando para vocês aqui o link na descrição do vídeo e no comentário, o único site que aqui é oficial que você pode comprar sem medo. Então galera, tá aí, é simples opinião. Um abraço, fiquem com Deus.